No Mãos à Obra deste Programa, vamos criar uma pequena bricolagem relacionada com a decoração. Boa! Então, pesquisei, o que é que eu queria? Eu queria umas prateleiras que fossem quadros também. Parece-me bem. Parece? Muito Pronto. bem mesmo. O que eu queria era uma coisa assim, dentro deste género. Portanto, é um Gosto. quadro, é uma prateleira, é um dois em um. Gosto muito da ideia. Pronto. Fui ao blay Merlin okay. e fui buscar todos os materiais necessários para fazermos esta Por bricolagem. Ora, então vamos lá ver. Portanto, Umas pranchas de pinho pré-cortadas. Certo. Ora, duas. Certo. Temos também molduras. Molduras. E temos molduras de vários tamanhos. Esta já está aqui. Ok, já está a a ficar... semimparada. Semi parada exatamente. E então vamos fazer assim, o que é que eu pensei e queria ver se o João está de acordo e se... Eu... Ah, ainda estão aqui umas pleiazinhas. Pronto. Então, a minha ideia era arranjarmos estas tábuas, cortarmos, certo. dentro do tamanho, no tamanho de cada moldura, portanto as molduras têm vários tamanhos okay. diferentes, portanto, assim como temos aqui neste desenho. Eu vou percebendo. Pronto, tem que ser à escala, para além de serem a largura de cada moldura, também temos que ver a frente da prateleira, para okay. não ficar uma prateleira muito uh, profunda e depois não, não ficam à escala, não fica esteticamente não fica bem, portanto, uhum. temos que acertar esse tamanho, vamos ensaiar e vamos ajustar o tamanho certo. a cada uma, está bem? Certo. Okay. Pronto. A minha ideia era, e agora o João vai-me ajudar, certo. vamos cortar, como, como, como falado, vamos cortar estas prateleiras e vamos colocar estas peleias para suportar. Na parede uhum. e depois vamos colocar -na diretamente na parede e a moldura encaixa, entra dentro das prateleiras. Portanto, os passos vão ser tirar a medida da moldura do interior, certo? cortar as prateleiras à medida certa em largura certo. e também em profundidade, em profundidade. para certo. não ficar muito fundo e também não, não, não caírem com facilidade. Exatamente. Está feito. Exatamente. Além disto, estou a ver aqui uns sprays. Então, eu queria. Podemos, podemos fazer esta bricolagem com as molduras que já existem, com branco, com preto, cor de madeira. Mas eu, neste caso, queria arranjar uma cor que fosse ao encontro do... do, do, do, do cor do projeto. Okay. Portanto, eu escolhi este spray em azul, que tem a ver com a cor do projeto. Portanto, uhum. vamos pintar a moldura em azul certo. e, depois, as madeiras, vamos dar uma, pequena, uma velatura em carvalho, porque todas as outras madeiras que estão no, no projeto são mais em carvalho. Portanto, eu acho que este pinho não entra tão bem, uhum. então também vamos dar esta velatura, mas podemos sempre manter o pinho. Uhum. Portanto, foram opções que eu, que eu quis criar para enquadrar-se com o tema do projeto. Nós, em relação à velatura, temos uma vantagem, porque estamos a trabalhar com madeira de pinho uhum. e, portanto, o pinho é excelente para darmos tom. Se for ao contrário de, um tom, de uma madeira escura para uma clara, já é muito Sim, difícil claro. ou impossível. E, portanto, agora só falta uma coisa. Mãos à a outra. obra! João, o que eu gostava mesmo era que a prateleira não tivesse uma grande folga em relação à moldura. Portanto, okay. aqui nas laterais, nós temos. 29 cm. 29. Eu acho que o que é ideal é o 28,5. 28,5 e ficar ali dois milímetros para cada lado. Sim, exatamente. Então, João, já está já encaixa dentro da moldura, okay. Pronto. ela vai ficar assim, junto à parede, com os players, uhum. e agora temos que ensaiar aqui a profundidade, como podem ver, pode ver, isto está muito desequilibrado, temos muita moldura, muita prateleira para a frente. portanto, eu acho que por aí, por aqui... Aí, vamos marcar por aqui. Acho que sim. E são 12 centímetros. 12 cm. Vamos lá ver só para... então assim. Aliás, até podemos ver aqui o que é que também... 12 cm é isto assim. A pele é essa, 13. É esta, okay. esta dá para 12 cm de profundidade e isto é fundamental, porque isto está é o que vai segurar a coleira. Não, vez. aí a medida está perfeita. Pronto. Isto também não é só pedir, também, <risos> também é ajudar. É verdade, eu gosto destas coisas também. Então e agora? Então agora vamos colocar na parede já. Ok. Para mim, e a primeira moldura? Não, João. primeiro Vai a, vai a primeira prateleira. É? Não vai a moldura? Então, e depois vai dificultar o seu trabalho. Como é que depois vai a parafusar A prateleira à, à parede, se já lá tem a moldura. Ai, você tem razão. Nós fazemos milagres, mas tem razão. <risos> Para fixar as prateleiras vou usar uma torna para fazer os furos de 6mm, depois vou colocar as respectivas buchas de 6mm e os parafusos. Para a moldura é muito simples, dois preguinhos de aço pequeninos e assento a moldura em cima. Bom, a primeira fase da bricolagem está feita, Sim. agora só falta o, o acabamento. Spray ou volatura. O que é que você quer dar? Eu, eu quero dar spray. spray. Não, você dá a Não, não, eu vou dar spray. Isto, isto aqui... Bem, como eu sou um de gentleman, as senhoras escolhem. Eu dou spray. Não, eu dou volatura. Está certo, Está certo? Acertou. <risos> Nunca esquecer. Em todas as superfícies a pintar, convém passar lixa. A lixa é muito importante porque a superfície vai ganhar umas microfissuras onde a tinta se vai agarrar e, portanto, temos a certeza que a pintura vai ficar boa.